hoje é do André Bianchi. Ele fala que, na opinião dele, as empresas focam demais em tecnologia e muito menos na mudança de comportamento dentro das empresas, que é o que deveria ser o foco. E, André, eu tô com você. Uh, agora, isso não é verdade para todas as empresas. Onde eu tô com você é que, de fato, toda mudança começa pela nossa forma de agir, que, por sua vez, começa pela nossa forma de olhar para o mundo e de pensar. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. As empresas não vão inovar em tecnologia se, em primeiro lugar, elas não inovarem como elas estão olhando para os desafios, para as questões e mesmo para as mudanças que estão acontecendo de comportamento do consumidor, mudanças demográficas e tantas outras mudanças de modelos de negócio que impactam como produtos e serviços que as empresas fazem podem ser úteis para quem quer comprá-los. Recentemente, eu até fiz um post que trata desse assunto. No Dia Mundial Sem Carro, a Volvo me mandou um comunicado junto com um tênis que eles fizeram em parceria com a Adidas, que era para ser usado no Dia Mundial Sem Carro. O que me chamou a atenção é que no comunicado a Volvo não falava olha, usa esse tênis hoje. Ela falou, aproveita que você não vai usar o carro e vai usar esse tênis hoje, e por que você não repensa a sua forma de usar o carro? O que me chamou a atenção nisto aqui foi que ao fazer isso, o que a Volvo fez foi dizer olha, a gente não se vê como uma empresa que basicamente faz carros. A gente se vê como uma empresa de solução de mobilidade. Porque uma empresa que achar que a sua missão é única e exclusivamente fazer carros, não vai falar para ninguém pensar em deixar o carro em casa. Vai falar, use o carro ao máximo, porque assim você vai trocar o seu carro antes. Agora, se ela se vir, como parece ser o caso, como uma empresa de soluções de mobilidade, o que ela vê é, se não for o carro que esse cara vai usar, eu posso oferecer uma outra solução para ele que faça sentido e que seja melhor. E o que eu estou prestando é um serviço para o meu cliente. Isso aqui vem porque é uma mudança de comportamento, de mentalidade da empresa que vem antes das mudanças de tecnologia. E a Volvo é um bom exemplo porque a Volvo há muito tempo inova com tecnologias muito importantes. Por exemplo, cinto de segurança originalmente é uma invenção da Volvo, que aliás, lá atrás optou em não fazer a patente do cinto ou disponibilizar... A possibilidade para outras montadoras. Isso foi uma decisão que salvou milhões de vidas de lá para cá. Mais recentemente, empresa líder em desenvolvimento de veículos autônomos e de veículos elétricos. De novo, eu acho difícil que tudo isso acontecesse se não passasse pela mentalidade, que, como você fala, vem antes da tecnologia. Super obrigado pela sua pergunta.